Como que é a lei de contenção? A lei de contenção é o seguinte. Lembra que nós seguimos no sentido horário, pelo lado de fora? Então, pelo lado de fora, no sentido horário, um elemento alimenta o outro. Agora, se você continuar no sentido horário, mas se você fizer o caminho em cruz, fazendo uma cruz, uma estrela, melhor dizendo, se você fizer o caminho da estrela, o fogo, em sentido o metal, tem uma seta. Então, o fogo, ele contém o metal. Ele, ele tem poder sobre o metal. Mas como que o fogo tem poder sobre o metal? Se você colocar fogo no metal, vai acontecer o quê? O metal vai esquentar e se continuar esquentando muito, muito, muito, o fogo vai derreter o metal. Entendeu? Então, o, o metal de duro que ele era ele começa ele fica mole fica molequático molequático até que ele fique líquido até que ele fica líquido então o fogo ele contém o metal ele tem ação de poder falar metal menos aí quem manda que sou eu e me respeita